Momento Jabá, antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é da Migração e Administração do Sistema Operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, cambada. Seguinte, eu falei para vocês que no último vídeo, os comentários full seriam pagados e... Quando eu falei isso, gente, vocês acham que era brincadeira da minha parte? Não é. Vocês precisam ver cada comentário que eu recebo. E hoje eu resolvi debater aqui com vocês alguns. Reparem só os comentários que eu recebo. O Eduardo Martins disse o seguinte: a Microsoft vai fazer lock-in. Isso é fato. Nossa, que fato! Fato, né? Tudo é fato. Geralmente as pessoas usam esse argumento, né, de que é fato, para a opinião pobre dele ficar como fato, ficar. Uh, inquestionável né Então tá bom, continuando Repara só o fato dele Queria saber como a Red Hat vendendo suporte Pode sobreviver sem a GPL Nossa, é impossível vender suporte Sem a GPL Não dá pra você prestar suporte Vender suporte Com outra licença, é impossível isso tá? Com licença proprietária Ou com outra licença open source Não tem como gente, é só a GPL Porque a GPL é a resposta Para Vai, seu besta, fica aí, vai. Pode ficar, pode ficar. A GPL é a resposta-chave para a origem do universo. Se te perguntarem assim, qual é o sentido da vida, você fala para a pessoa assim, ó, leia a GPL, tá bom? Porque não é possível, gente, é impossível você conseguir dar suporte com outra licença. Podemos debater esse fato, de fato, da GPL? A IBM é uma empresa de serviço, é, IBM Linux One é um serviço, não é um produto, tá? Contra a Microsoft, que ainda trabalha com muitos produtos. Tá, então quer dizer que a Microsoft não vende serviço também, né? Então, aí é que tá, gente. Todas as duas vendem produtos e serviços. E ele finaliza com a seguinte pergunta. Qual será a contribuição dela para a nossa comunidade? Bom, dela qual? A Red Hat ou a Microsoft? Bom, se for a Microsoft, é o seguinte, incrível, né? A Microsoft uh, investe grana forte pra caramba no Linux. Uh, financia servidores Financia eventos Como é Debian Conf Envia patches para o kernel Linux Envia patch para distribuições Contribui com o desenvolvimento de novas ferramentas Porta as ferramentas dela para o Linux Disponibiliza código fonte de alguns produtos dela Disponibiliza especificação técnica Como foi o caso do XFAT agora Coloca acho que o CentOS na China Coisa que ninguém tinha feito até então E vem perguntar qual foi, vai ser a contribuição dela Que fato hein filha Essa galerinha que fala fato é fogo e vem falar de contribuição parece que ela nunca contribuiu com nada. Ó, sendo franco, gente, a Microsoft já contribuiu muito mais do que muitos projetos aí que defendem com insistência a questão de software livre, de código aberto. Ah, mas é porque ela tem grana? Não, porque ela foi lá e fez. É diferente. Porque ficam com essas briguinhas aí de ah, a de a ah, software livre, de ideologia, que a é liberdade, de retórica, aí, essas besteira toda e não fazem nada. Larga isso e põe a mão na massa e vai pra frente. Essa é a diferença do que a Microsoft fez para que esses projetos fazem. Pizza? Pizza? O, o que, que é pizza? Talvez seria pinça ou pizza? Mas o que, que a pessoa ia querer? O soldar em casa disse o seguinte. Microsoft quer controlar tudo sim. Espaço, vírgula. Eu acho que eles conseguiram com N. Comprar o Richard Stallman. O Richard Stallman não é com dois L's? Espaço. Vírgula. Esses caras da Microsoft são todos ocultistas. E eles querem... Eu acho que é querem, porque tá com um N aqui. Conseguir o controle total para conectar a inteligência artificial. Espaço. Vírgula. Por que, que ele coloca espaço e vírgula? Por que ele coloca vírgula depois espaço? Mas tudo bem. Iso esta claro espaço vírgula o que a Amazon faz com S no Linux espaço vírgula chegou a hora da migração a OpenBSD nossa como se migrar para o OpenBSD fosse solucionar esse problema né tá mais fácil você ter mais controle com o OpenBSD devido à licença dele do que com o Linux né olha o estudo da pessoa Bom, falando em questão de licença, eu recebi o um comentário aqui do Rodrigo Neri que aqui eu só faço uma crítica pequena que ele falou na questão de GPL, que ele falou o seguinte, segundo parágrafo, né, a negadinha é retrógrada, ótimo, tá, beleza. Não é esse o ponto que eu quero. Acho que a GPL é uma coisa maravilhosa. É, isso aí eu tenho que concordar com ele. E na real, a BSD é mil vezes melhor em termos de liberdade, produtividade e segurança. E eu discordo disso. Eu acho incrível isso nessa briga toda por licença BSD e GPL. Isso é antiga essa briga. Qual define que é mais livre? Qual que define que é melhor? E fica essa briga que nunca acaba. Gente, você é que tem que definir qual licença você vai adotar na hora de você criar um programa. Na hora de você criar um projeto talvez aquela a BSD não vai atender a sua necessidade, talvez a GPL sim, ou talvez a GPL não atenda sua necessidade, talvez a BSD sim, ou talvez nenhuma das duas, talvez outra licença vai atender. Tanto é a prova disso que quem está dominando mesmo é Martín, não é nem BSD nem GPL. E questão de tornar mais segura, mais produtiva, isso não é verdade. Prova disso que eu já fiz aqui um vídeo definindo inclusive os BSDs, de que uh, Teve aquele caso, os pesquisadores de segurança que falaram que os BSDs estão morrendo. Porque eles encontraram mais de uma centena de bugs no OpenBSD, no NetBSD e no FreeBSD, reportou para é, as comunidades e seis meses depois os bugs ainda estavam lá. Então falar que ah, é mais seguro, isso não é verdade. Bom, o Meltdown Spectrum é outro exemplo disso, que... Uh, foram lá, encontraram essas falhas, corrigiram, corrigiram no Linux, no Android, tudo bem, Android é um Linux, mas assim, é só para a galera poder diferenciar, porque senão a é galera cria é um susto, né? Um, no macOS e no Windows. No FreeBSD, por exemplo, foi aparecer lá, acho que um ou dois meses depois, né? então assim, falar que é mais seguro, isso não é verdade. Isso aí vai, é da organização da comunidade, ou do projeto, como eles se organizam para poder trabalhar e corrigir os problemas. Catedral e o Bazar, o melhor exemplo disso, eu vi falando desse livro, vejam esse livro, que ali está a resposta para o que você quer, nessa questão de produtividade, segurança, estabilidade, essas coisas. E o último que eu quero debater, que é só uma crítica, não é uma crítica, mas vale a pena debater, o dele não tem nada a ver também com isso, com esses três primeiros que eu debati, que foi zoado, mas o do Hélio também não tem nada a ver, mas eu gostaria de debater, que ele disse o seguinte, se o Sr. Gates fizesse tal manobra... Gente, o Bill Gates, ele já não é tão assim influente na Microsoft, né gente, ele hoje cuida mais, está mais preocupado é com, com a instituição dele, que ele cuida de projetos para países emergentes, essas coisas, eu sigo ele no LinkedIn e eu falo para você, vale a pena seguir ele, porque os projetos dele são muito interessantes. Não gostava muito quando ele estava na Microsoft, devido à época e tal, mas os projetos pessoais deles foram realmente incríveis. Imediatamente milhões de forks seriam feitos e o Linux permaneceria nosso. Dois pontos aqui. Milhões de forks, talvez não, mas assim, de qualquer forma, existem forks do Linux. Eu já debati isso em um vídeo na questão lá do, uh, quando o pessoal falou de criar fork ou então migrar, migrar para FreeBSD devido a que processo que Linux Linux costumou, ou ainda deve, talvez Pode tomar, ou está rolando, não sei. Uh, mas a questão de forks, gente, existem forks. Uh, no Facebook, por exemplo, ela fala que tem um. Só para poder cuidar uh, do BTRFS. E eles querem convergir para não existir mais. Ser literalmente Linux. O Android era um fork também. Convergiu para utilizar unicamente Linux. O kernel está lá, Vanilla, eles utilizaram. Era um fork do Linux que eles não tiravam nada, não removiam nada e só adicionavam recursos. Por fim, chegaram à conclusão que... Deixa ter o kernel vanilla e só adiciona os recursos deles uh, Teve um fork de um, que um desenvolvedor antigo do Linux Saiu de lá, criou o fork dele e esse kernel está parado há uns 3 anos Libre Linux, grande coisa né Então assim, forks com a mesma qualidade que a gente tem hoje Do kernel vanilla, duvido E outro ponto, uh, o Linux permaneceria nosso e Por que a gente pode dizer nossa, a Microsoft não pode dizer que é dela também quando teve aquele vídeo lá do Linus Torvalds no TED, o Linus Torvalds falou, né, assim, o meu projeto, Linux é meu. Uma força de expressão. Já teve gente comentando, incrível o Linus Torvalds falar que o Linux é dele, sendo que o Linux é de todos. Ué, se é de todos, por que ele não pode falar que é dele, sendo que foi ele que criou? O próprio criador do projeto não pode falar que é dele. Entendeu? Tipo assim, tem que sumir esse termo daí, gente. É do Linus Torvalds mesmo, é um projeto dele, foi criado por ele. Ele tem o direito, ele detém os direitos sobre o Linux Inclusive até mesmo pela marca Linux Então tá, é... e é isso que eu queria debater, tá bom Os que comentaram aí, os últimos dois é só que só debater, tá Essa parte aqui, assim, que eu acho que tem que ser corrigida Na verdade é mais polir mais essa parte que a gente fala quem até o Hélio falou, inclusive, a questão do Richard Stallman e na Microsoft se é verdade ou não. É, o Richard Stallman tá mostrando quem ele realmente é, né? Tá. Então eu vou ficando por aqui, tá, galera? Então, assim, os três primeiros eu realmente não gostei, apaguei, eu achei uma porcaria. Mas os dois últimos eu quis debater porque eu acho que valia a pena debater. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo adicionar a playlist de vocês lá nos favoritos. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações de quando tiver mais vídeos e não deixem de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, Tá bom? que é da migração à administração do sistema operacional. Então é isso, até a próxima, um abraço e falou!